Olá alunos e alunas como vocês estão? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a linguagem e a alfabetização e quero perguntar para vocês vocês acham que existe alguma relação entre o processo histórico de compreensão da linguagem e as concepções de desenvolvimento e aprendizagem? Além disso vocês acham importante o diálogo com outras linguagens no contexto escolar? O que eu quero dizer para vocês, a linguagem, ela sempre teve uma importância muito grande na vida das pessoas e com o avanço científico, tecnológico, essa importância ainda foi ampliada, principalmente na, na área de comunicação. Nós podemos entender que a linguagem é como um sistema de signos utilizados pelas pessoas nas suas interações com o objetivo de se comunicar. Nós sabemos que as inúmeras linguagens presentes na nossa sociedade, elas acabam se relacionando, se integrando a todo momento. Por isso é importante perceber que qualquer que seja a linguagem utilizada, ela é fruto da criação humana. E esse trabalho, ele é social, ele é histórico, ele só é possível para os outros e com os outros, né? Por isso que ele é social. Então, ao longo da história da humanidade, o homem, ele utilizou-se de diferentes linguagens, ao mesmo tempo que ele foi transformando a natureza, foi desenvolvendo diferentes formas de se comunicar, diferentes linguagens. E é por isso que podemos afirmar que o ser humano e a linguagem são inseparáveis. Assim, essa interação né, que faz parte da vida das pessoas e que o ser humano utiliza-se de linguagens, né, diferentes formas de linguagens para se comunicar, se expressar e também para se apropriar de alguns conhecimentos, como o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A partir dessa perspectiva de se apropriar de conhecimentos voltado para a questão escolar, da aprendizagem, vários estudiosos na área da psicologia, da alfabetização, da linguística, né? eles se preocuparam em estudar como que essa criança aprende, se apropria da linguagem oral e escrita, né? Mas voltado para a questão da alfabetização. E cada um né, desses estudiosos apresentou algumas teorias para explicar como que essas crianças, então, se apropriam desses conhecimentos voltados para a área da alfabetização, como nós pudemos ver no livro da disciplina, que apresenta né, a questão do construtivismo, do socio-interacionismo, que vão explicando como que a criança, então, ela aprende a partir dessa perspectiva teórica, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação sobre essa questão da linguagem, da alfabetização, que nós estamos trabalhando na unidade 1 de autoestudo, certo? Então, um abraço e bons estudos para vocês!